Barcelona acerta com Lewandowski Vamos falando também sobre Balbuena Chegou em São Paulo para assinar com o Corinthians Vamos falando também Oscar no Flamengo Que história é essa, Denis? Vamos começando o vídeo já falando sobre ele mesmo, Balbuena Ele está aí né? em São Paulo, está aqui no Brasil E... Chegou na tarde dessa sexta-feira para assinar contrato com o Corinthians. Ele ficará por uma temporada no time, ficará um ano no time, né? Ele está como prestado pelo Dinamo, né? É, e, aí, e aí o time vai aí atuar com ele, vai jogar as partidas aí, né? E o jogador chegou hoje, tirou fotos... Né, conversou com jornalistas. E aí, é, o jogador aí foi muito apresentado, né, na chegada no aeroporto de Congonhas em São Paulo. O jogador, né, foi campeão brasileiro 2017 pelo Corinthians, bicampeão da do Brasileirão 2018 e 2017. E aí, o jogador já conquistou três títulos né, pelo Corinthians Foram 11 gols marcados Cerca de mais de 240 jogos né, 240 e poucos jogos pela camisa do Corinthians E falando negócio aqui Tomara que ele se dá bem no Corinthians E vive uma ótima temporada no Corinthians Como sempre, né? ele estava como ele foi liberado né do Genoa para jogar no Corinthians e aí ele está aí para jogar um ano no clube paulista vamos falando sobre o Barcelona que acertou né se acertou aí na contratação do Lewandowski né o jogador estava no Bayern de Munique né é, e aí o jogador, ele... É muito bom, né? Ele tem um corpo físico, né? Corporal muito físico. É um bom jogador, né? Sabe chutar da, da, de fora da área. Faz o golaço de bicicleta. Já fez o golaço de bicicleta. Aquele golaço de 2015. Que surpreendeu o guardiola. Naquele gol contra o Wosbu. Da Alemanha. Golaço, hein? Também ele faz gol de... de letra também já fregou o laço de letra também mas que é que acontece o jogador né vale aí 45 milhões foi 45 milhões de euros cerca de 245 bilhões de reais o jogador vai ficar três vai ficar aí né três temporadas no time né é, E aí o jogador Passando essas três temporadas Vai embora, né? Vai jogar um outro time, né? E aí Boa contratação do Barcelona Com o Lewandowski, né? É um bom jogador E vai ser a dupla aí Albami É, Aubameyang, Lewandowski e também A Dama Teure, né? Tau, é, né? Tá é. A Dama Teure Traoré. E Aubameyang e Lewandowski. Que dupla, hein? Dupla mágica. Dupla? dupla só tem força. Essa dupla é boa demais, essa dupla aí. Né? Só jogadores, Só jogadoraço. E é isso. Tomara que o Lewandowski se saia bem no time, né? Esse mercado de transferências, né? Que o time né? foi muito mal, né, na Champions League, eliminado pelo Bayern, e agora é agora respirar fundo e jogar mais uma temporada 2023, tomaram passando a ganhar dinheiro para 2023, né, com o Lewandowski. O jogador conquistou, né, jogou no Borussia Dortmund, jogou no Bayern. O jogador conquistou a Bundesliga de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. O jogador conquistou o Champions League, um mundial de clubes, né? Ganhou também Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha, Supercopa UEFA e ganhou também, né? É, ganhou também, não ganhou a Eurocopa, não ganhou a Copa do Mundo com a Polônia... Mas o jogador está bem confiante para a temporada 2023. Né? É, e vamos ver o que pode acontecer né? neste, neste, neste Barcelona de Lewandowski. Vamos falando sobre Oscar. Sei que história é essa, Denis. Oscar no Flamengo? Que história é essa? É isso. O Flamengo tá fazendo... Os caras têm uma consulta. O Flamengo, né? Ainda o Flamengo... É... Tá ainda se acertando ali, né? Tá vendo... Já vi essa notícia. Mas os caras já foi muito especulados, né? É, acho que ano passado foi muito especulado aí. Os caras no Flamengo. Os caras vêm o Flamengo, não vem. É um bom jogador, né? Agora, ele jogou no Chelsea. Jogou no jogo do Brasil, né? Tô na Copa do Mundo 2014 realizado no Brasil. E aí ele tá lá no Xangai, né? né? da China. E aí o jogador será que ele vem pro Flamengo? Não sei. Ainda não temos informações se ele se ele vai ou não, se ele se ele se já contratou que Se já tem Acerto com ele Ainda não tem essa notícia Mas a temporada do Oscar Vai até 2023 A temporada Temporada de 2023 Vai até 2023 a contratação De Oscar Se o Flamengo contratar depois Passando aquele ano ali 2023 Passando aquele mês de 2023 Já pode contratar Já pode ter acerto com ele mas, não sei se é uma especulação, mas é uma notícia muito boa para os flamenguistas aí Que estão, estão aí surpreendidos pela contratação do jogador Oscar, É né? um bom jogador, é habilidoso, né? Então, e já contratou aí jogadores, né? Vidal, tá querendo contratar o Alex Santos, né? O Vidal tá querendo trazer o Alex Santos pro Flamengo, né? Se não, se não dá certo aí. Mas, mas pode ter aí uma, uma, um acerto aí a qualquer momento com o Oscar. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o like e ajude a gente, tá bom? Muito importante você ajudar, ajudar a gente. Ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? e também você pode também compartilhar para a galera por quê para compartilhar para a galera porque é muito importante você compartilhar pra galera tá bom valeu fui